vocês têm de fazer cheque cruzado e nominal. Eu recomendo até que vocês escrevam não à ordem. É comum cheques serem repassados para terceiros e muitas vezes o candidato não consegue encerrar a sua prestação de contas na hora da entrega à sua conta bancária porque tem cheque pendente de pagamento de compensação e ninguém sabe onde esse cheque está. Já se detectou, já se encontrou cheque até com traficantes de drogas. E isso não quer dizer que o candidato tenha dado, comprado e utilizado cheque de campanha para isso. Até pode ter acontecido, não, não há como calcular o nível de loucura de cada um. Mas, provavelmente, esse cheque foi repassado, repassado, repassado e não se sabe depois onde ele vai cair. Escrevam sempre, não à ordem, cruzado, nominal, para você não ter problema. Tirem é, e digitalizem os cheques para que vocês tenham controle também. É uma dica muito importante. Sempre digi digitalizar. Bom, de qualquer forma, toda a documentação vai ter que ser digitalizada agora, né? Já, já a gente vai falar disso. Mas de digitalizar o cheque é muito importante, porque você fica com toda ali a sua documentação de suporte. Candidatos que tenham Bitcoin, Ethereum, essas moedas, criptomoedas e queiram utilizar nas campanhas, não vão poder. Não é possível utilizar nem arrecadação e nem pagamento com moedas virtuais.